Mais um vídeo, mais um, aqui nós temos esse par de botas Que elas são do jeito que elas foram feitas, contudo Nós vamos deixar esse par de botas desse tamanho aqui, tá ok? Vamos tentar fazer um vídeo rápido, acelerado, daquele jeito que o pessoal gosta é, vamos ver do jeito que fica? Vamos, então. Então, gente, nós temos aqui nossas botas que são de cano longo. E a nossa cliente quer que fique com o cano curto. Em acordo com ela, nós determinamos que vai ficar com 18 centímetros de comprimento. Certo, tá dialogado, tá acertado, tá começando com ela. E aí o que acontece é o seguinte. É, são botas macias, botas muito bem feitas. Que se por acaso a gente estragar, ferrou tudo, né? Aí dernou-se. Aí já era, a mulher vem querer matar a gente. É... Tem algumas pessoas, tem algumas que até com educação. Dizem que a, a explicação, fica, que o vídeo fica muito longo, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas a maioria das pessoas vem e diz que... Pô, boa explicação, ótima explicação, valeu a explicação. Gente, é, sabe são essas pessoas as que eu penso que seguem uh, a temática do do desse canal o canal se chama curso de sapateiro de reparos é lógico uh, uma quantidade fenomenal de mulheres entram no nosso canal que bacana isso é perfeito, isso é ótimo. Gosto de verdade. Hum, e muitas é, querem aprender a fazer. Lógico, como em qualquer canal, as pessoas fazem as mesmas perguntas que já foram feitas, que poderia ser lidas. Ah, Para o pessoal que sabe o quanto a explicação pode ser importante, ó oh, presta atenção. Se você não fizer isso aqui, ó. Oh, abaixar o zíper, tirar uma parte, depois você vai entender, sempre tem que faltar alguma coisa, tá? depois quando for a parte mais é, repetitiva ou simples de se entender, aí eu vou acelerar o vídeo. Mas, por enquanto, me desculpe, quem não gosta de vídeo longo. Se bem que tem um dos vídeos que a gente fez, que é justamente ensinando as pessoas a fazerem uma coisa que o Google não gosta, que seria acelerar o vídeo. Se não gosta, vai lá, acelera, você vai ver mais rápido. Ah, de repente, você é uma daquelas pessoas... Que escreveram dizendo que é, minha voz parece como de não sei quem. Que minha voz é isso, minha voz é aquilo. Sinto muito. I'm so sorry, baby. Só que o que você pode fazer? Vai lá. Tira o som. Fica só olhando a figurinha. Tá? Uhum. Você está entendendo o que eu estou fazendo, né? Estou deixando um pedaço, que esse zíper aqui ele vai ser dobrado para o cursor não ultrapassar a altura da bota. Tá bom? Então vamos aproveitar que você está com paciência hoje, você está educado, tá gentil. 200 000, 250, 300 000, 350, 400 000, 450 que dit-on, 500 000, 550 à 600 000, à 650 000, 680 000, à 680 000. Woo! Attention, Attention. Attention Oh E agora estamos acabando com esse vídeo. Mais um vídeo. Aí tiramos os canos da bota, certo? Dispensamos o cano da bota. Aliás, dispensamos jeito de falar. Nós vamos guardar esse material. Que amanhã depois ele pode ter uma utilidade. Mas o importante é isso. Que as botas da nossa cliente. Ficaram botas de cano curto. Certo? É isso daí. Se você quer fazer o curso, uh, tem o um número, tem a página. Se você quer se inscrever, por favor, se inscreva. Se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você tem um comentário interessante, importante a ser feito. Por favor, faça o seu comentário. Gosto muito dos comentários. Os educados, então? Hum, maravilha! Tchau. Dá joinha, tá? A gente faz o possível para ensinar quem quer aprender. Tchau.